Para frasear esse, esse terceiro vídeo, eu quero ler aqui é, um texto da, das bem-aventuranças Que está em Mateus capítulo 5, é um texto que eu gosto muito é, Se você achar muito chato, você adianta um pouquinho aí Mas para quem gosta da Bíblia, vai gostar da leitura Eu vou ler aqui 11 versículos, preste bem atenção Eu estou usando aqui como sempre a Bíblia King James autorizada né, que diz assim, Mateus 5, a partir do primeiro versículo. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, ou glória. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. todo esse canal chama Embaixada do Reino, reino dos Céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, mentindo dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, Pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha só, assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu vou destacar aqui três, três textos. Aqui. Primeiro, é o que eu mais gosto dele, que é o versículo 6 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças, porque serão saciados. Têm fome e sede da verdade. É... Bem versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele termina né, no versículo 11, as bem aventuranças dizendo, Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobre a maneira, por isso que eu me alegro muito quando estou sendo perseguido e xingado por causa dessa verdade. Porque Jesus mandou ficar alegre por causa disso. Exultai e alegrai-vos sobre a maneira, alegrai-vos bastante, porque é esplêndida a vossa recompensa nos céus porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí ele começa dizendo, vós sois o sol da terra, a luz do mundo, e por aí vai. Então esses que têm fome e sede de justiça, e se alegam por ser perseguido pela verdade, entendeu? eles têm fome e sede de justiça, então eles querem pregar a verdade. E quando eles querem pregar a verdade, o que acontece? Aqueles que não querem pregar a verdade Não querem viver a verdade Vivem na mentira Verdade machuca a mentira Aí eles usam texto sem contexto Olha, não toque no ungido Eu sou ungido, cuidado, não fala assim comigo Olha, não julguei isso para não ser julgado né? Senão vai cair uma carga pesada sobre você Usa texto sem contexto Para poder tentar inibir Calar a boca daqueles que querem pregar a verdade foi e, ele, e, e o interessante que Jesus né, cujo nome hebraico é Roshua é Ramashi, nosso Messias ele diz assim, olha alegre porque foi assim que aconteceu com os profetas no passado assim também será com vós assim como o diabo usou o texto sem contexto com Jesus no monte aliás no, no deserto assim também será com vocês assim também será com nós Assim como todos usaram de toda a artimanha no passado e perseguiram e mataram os profetas por causa da justiça, por causa da verdade, assim também será com vocês, é isso que ele está dizendo. E, ele, e depois ele começa a dizer: Vós sois a luz do mundo, o sol da terra, vocês têm que fazer a diferença. O sol salga, a luz clareia, e a luz ela incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas Quando a luz é acesa As trevas se dissipam Então é por isso que as trevas Têm medo da luz Por isso que aqueles que vivem na mentira Usam textos sem contexto Usam esses mimimis gospel Para calar a boca daqueles Que querem pregar a verdade é... Eu me lembro agora o texto de João Que diz assim A luz veio ao mundo Mas eles preferiam as trevas eles não querem viver a verdade, porque se viverem a verdade, a maldade deles virão à tona. Eles não querem vir para a luz, porque se vir para a luz, a sujeira aparece. É por isso que o nosso Messias fala para a boca do anjo, lá em Apocalipse 22, quem é sujo que suje-se mais, que se lambuse mais, mas quem é limpo, que purifique-se mais, que se esforce na prática da verdade. Entendeu o que eu quero dizer? Então... Vão usar desses mimimis mesmo para poder calar a boca daqueles que vivem e pregam a verdade. Porque quando você prega uma verdade, ela fere aquele que está na mentira. Quando a luz vem, as trevas se afastam. Porque a luz veio ao mundo, mas eles preferiam as trevas. Então eu me alegro muito quando eu sou perseguido, xingado, caluniado. Se você vê outros vídeos meus aí, eu peço você que veja outros vídeos meus, aí você vai ver pessoas me xingando, falando que o canal é um lixo, é, falando que eu não tenho entendimento de nada, que eu não sei nem falar, que eu não sei nem escrever. E mais uma vez vou falar aquele texto de Apocalipse que o anjo, que Jesus, Jesus o nosso Messias, falou pela boca do anjo para que João escrevesse dizendo àquela igreja, olha... Eu conheço as suas obras, eu conheço a vossa perseverança, Menos, mesmo tendo pouca força, mesmo não sabendo nem conversar, tendo pouca leitura, mesmo não tendo uma boa iluminação, uma boa câmera que para toda hora, entendeu, que dá defeito toda hora, que tem que ficar, tem que ficar remexendo, mesmo tendo pouca força, tendo pouco recurso, não negaste o meu nome, não negaste a minha palavra. Porque a minha alegria não é deste mundo Mas é do mundo vindouro Então é isso que eu queria dizer Entendeu? É, usei esse texto para basear Para poder falar a respeito do terceiro mimimi Que eles usam Ao invés de criticar, ore por ele é Por que porque eles usam esse texto? Porque quando você prega a verdade Eles, eles falam que você está criticando E Jesus disse Eu não vim julgar Porque já tem quem julgue a palavra julga. Então, quando você prega a verdade, ela julga a mentira, ela julga o pecado, ela julga as trevas. Amém? Então, é isso que eu queria dizer. Então, se você gostou, deixa o seu like para nos ajudar, que ajuda bastante o no nosso trabalho. Entendeu? É... Compartilhe para ajudar, ajudar a gente a evangelizar mais. É, se inscreva se você não é inscrito Deixa o sino de notificações ali ligado Para você receber novos vídeos Interaja comigo aí nos vídeos Se eu falei alguma coisa errada, diz aí Não tem problema, eu aceito crítica né? eu aceito crítica de toda forma, não tem problema Expressa a sua opinião aí, entendeu? E aquele like para nos ajudar Que ajuda bastante, entendeu? É... E no mais Que o Criador te abençoe que te dê muita força para pregar a verdade, ter fome e sede de verdade, ter fome e sede de justiça, e se alegrar quando for perseguido, porque você está no caminho certo. Tá ok? Então é isso, até mais, até o próximo vídeo. Fica na paz.